Onde que a gente vai quando o mundo acabar cara? É bunker? Já pensou em ter um bunker não? Cara, eu quero morrer fazendo churrasco, né? É um bom, uma boa ah, forma eu, de morrer. Eu, né? eu morro de boa assim. Tu então é viciadão no churras? Eu né? gosto. Cara. Por isso você criou talco churras? Cara, gosto muito de churrasco. Eu acho que o churrasco ele tem uma característica muito própria que ele une as pessoas, né? E ele não é uma coisa pela pela carne, né? O churrasco ele é um evento, né? Ah, sim. Tipo, você não vai no churrasco para comer carne especial. eu Estou indo para a carne. Não, estou indo para encontrar as pessoas a ali, é bater patente, um papo. Né? A carne é legal, mas ela é um acessório dentro de algo maior. É o rolê que importa. Né? É o rolê. Eu bem. gosto. É legal. Eu fui lá, foi bem legal. Também, eu acho inclusive. bem legal. assim, bem, bem leve, bem... Enfim, é meio que, meu, numa... num ambiente tão tenso que nem a gente está tendo, assar uma carninha faz a diferença. Sim, sim, no final o Lula tem razão Tem razão, é nesse ponto específico do pra eu dou razão para ele Eu adicionaria a questão do vaguio no discurso do Lula É, pra claro. ficar bem mais el eu, elite ali né, Exatamente, eu acho que deveria O é, que nem faz sentido, nem tem como todo mundo comer picanha todo dia, só não tem picanha para todo mundo, todo dia, exatamente. não tem Não tem produção de picanha, como que vai comer? <risos> Mas tudo bem, a gente, a gente tá analisando muito pegando picar claro. pelo em ovo ali, né, casca de ovo É... Você falou que gosta de sneakers, que não é o, o chocolate. É. <risos> Essa você foi longe. É, mas, meu cérebro é todo corroído já. Mas é, o que você gosta? De? Porque, eu, na real, eu sei que tênis é, a, é uma moda muito forte, cara. Tudo, tem gente que vai lá e compra o, o tênis que o artista usou, e aí tem os tênis de de número de códigos é, raro, virou um item de colecionador. Cara, eu, eu interpreto tênis, é, talvez algumas pessoas interpretem de uma maneira, mas eu interpreto muito tênis como patrimônio. Como se fosse, por exemplo, você vai, sei lá, comprar uma moto, você, você tem lá uma moto, a moto faz parte do seu patrimônio. O tênis, para mim, é a mesma coisa. E eu acho o que, que, que significa, exatamente? Significa que é, eu posso ter algum tipo de valoração financeira, inclusive. Ah, que seria um item de investimento, Sem dúvida. Exemplo. Entendi, entendi. Sem dúvida. É um patrimônio e é como, por exemplo, uma ação espe específica que eu posso comprar e, além de tudo, me diverte, entendeu? É uma coisa gostosa, assim. É legal, eu sei Porque que valoriza, né? Ou valoriza muito. Se você muito. tiver um tênis especial, valoriza né? Valoriza muito, muito, muito. E eu acho assim, é uma cultura que no Brasil a gente não tinha, né? Ela começou, ela veio dos Estados Unidos, né? principalmente ali de Los Angeles e tal, é, e ela começou a chegar no Brasil com muita força. E eu acho que as pessoas, elas, elas começaram a curtir essa coisa de sneaker muito por conta de toda a história que existe por, por trás do tênis, né? Porque se você for analisar, hoje um tênis ele é formatado muito de acordo com a sua história. Não é, ah, tipo... Vou pegar uma cor qualquer e tal. Não, o cara formata, tem toda uma história. O design ele é todo pensado justamente por conta disso. E você meio que vai criando uma certa ansiedade, mexendo com o emocional das pessoas por conta dessas histórias, né? Pô, eu tenho, eu tenho tênis de autista. Tênis de autista? É, um tênis específico feito com a história de um autista. Entendi. Cara, é, é muito o autista, louco. Ele usava esse tênis muito? Essa pessoa é um autista famoso? É um, não, é um, é um cara dos Estados Unidos que teve um filho que tinha essa deficiência e resolveu fazer um design específico para ele. Então, o tênis tem todas as características específicas que somente um autista ele compreende, entendeu? Entendi. Então, isso é um tênis específico. Um outro tênis é, específico foi feito por um design, meu, que fez os carros da Volkswagen aí ele tem uma pegada e aí é uma pegada diferente então Entendi. meu você vai criando você vai criando histórias eu acho que é isso que mexe com as pessoas entendeu isso é muito legal pode que é, tênis é, é, é da hora assim eu no colégio tênis sempre foi um um símbolo pras pessoas. O seu tênis falava muito sobre a sua personalidade. Total. Né? Completamente. E ele fala muito sobre a sua personalidade. Eu, pra entender uma pessoa, eu olho pro tênis. No caso, por exemplo, hoje você me recebeu descalço. Eu entendi <risos> perfeitamente quem é o monarca. O que, que significa eu estar descalço? Cara, o descalço é o churrasqueiro de boa, <risos> vague, <o> high level, <risos> assim, de boa. Tá tudo uma bosta, nós vamos morrer, os robôs vão invadir e vambora, meu. Vamos se salvar de alguma forma numa boa pode é querer. mais ou menos isso mas é, eu, eu eu fico descalço mais porque é mais confortável assim cara eu tenho preguiça de tênis e meia só por isso cara né? você descalço representa muitos valores que você defende de liberdade total faz sentido faz total sentido. sentido é às vezes é mas você fica pensando nisso assim tipo vou me vestir para representar hum, não, um não estilo não não porque eu acho que é, eu acho que o estilo ele não pode ser pensado né porque ele não é o estilo. Mas como que vai ser algo sem ser pensado? Né? Porque eu acho que o estilo ele ganha, muita, ele ganha muita força no momento em que ele é espontâneo. Então, por exemplo, quando eu calço um tênis e visto uma roupa, eu não estou pensando especificamente da roupa e do tênis, ela estar 100% alinhada e tal. Eu estou pensando que, meu, isso é algo que me faz bem e esse é o meu estilo. Putz, mas o que, que representa isso? Representa o Paulo. Sim, sim. Não, e assim, dentro do Paulo tem alguns valores que estão colocados ali, e você vai entendendo. Tem muito essa questão de cores, né, em, em roupa, é, que você entende cores que representam mais uma intensidade, um cara sim, que sim. é um pouco mais agressivo, um cara que não é, disso, tem né, muito, tem tem total. Esse, você quer fazer as pessoas comerem põe um e põe o amarelo em vermelho. Total, né? completo, hum. completo, completo, completo. Então, cara, é, é muito nessa linha, entendeu? Eu acho que é, o estilo muito pensado, ele fica um pouco... Falso? É, eu acho que ele fica um pouco oco. Mas é que ele tipo... não imprime uma certa personalidade, ele imprime uma certa estratégia específica, sabe? Acho que são coisas diferentes. Personalidade, ela vem da essência, ela vem da espontaneidade absoluta. Então, monarca é monarca, o Paulo é o Paulo, tem jeitos... Meu absolutamente diferentes, estilos e tal, não sei o quê, mas o monarca é monarca e o Paulo é o Paulo. Mas como que a gente percebe isso dentro de nós mesmos, assim? Como que eu, eu descubro qual que é o meu estilo? Como que eu sei? Como que eu sei que esse é o meu estilo e eu só não sou... Não, Cara, não tô, nunca tentei um outro estilo que eu ia gostar mais, entendeu? Se sentindo bem. Hum. Pra mim, é o que resume é a definição do estilo. Quando eu uso algo que eu me sinta bem e aquilo me deixe feliz de alguma forma, é o meu estilo. É, eu... Agora, é, é curioso, porque, por exemplo, é, eu às vezes visto algumas peças e uso alguns, alguns tênis e tal, e que a, a pessoa que está vendo se choca e fala caramba, não, mas isso aí tem muitas cores e tal. Pô, não faz bem para ela, mas para mim faz. Sim, sim. Então, se para é mim faz bem, importar, né? beleza, tá de boa. Sim, com certeza, com certeza. eu também não julgo as pessoas que pô, é, pensam para se vestir, tá ligado? Por exemplo, todo mundo... Todo artista famoso pensa para se vestir. Beleza. Eles têm, inclusive, pessoas que trabalham, ganham muito bem para pensar em como eles vão se vestir. Então, eu não, eu não julgo também isso, não seria, eu, não é o meu estilo. Eu acho, eu entendo perfeitamente isso, mas eu acho isso um pouco uh, pobre. Pobre de personalidade. Aqui ele, eles estão usando a aparência como uma, uma ferramenta de ganho pessoal. Beleza, mas eu acho que isso imprime pouca personalidade. Isso imprime uma estratégia e uma certa utilização de uma estratégia dentro de um determinado influenciador. O que eu, pelo menos, faço, isso, mais uma vez, eu estou que nem você, não estou criticando os caras que têm lá a estratégia específica e tal. Eu só estou dizendo que eu acho que transmite um pouco mais de verdade, de personalidade real, quando é o cara que está lá que é o estilo do cara, e não de um outro cara que está lá tentando fazer uma estratégia para vender que não necessariamente seja a tua. Sim, sim, sim. sim Eu sim. acho que isso tem uma puta de uma diferença. Só uma desconexão, desconexão entre a imagem e a pessoa. Desconexão né? completa. Sim. Completa. É, esse é um dos maiores problemas hoje em dia, cara. Porque a mídia, ela incentiva que haja uma desconexão claro. entre a realidade e Total. a imagem. Porque a realidade é que a gente é muito chato. Eu Porra. sou muito chato, cara. Eu fico aqui o dia inteiro jogando jogo, vendo notícias sobre a Ucrânia e eleição, tá ligado? E aí eu vou lá, como uma comida, desço, saio, vou cagar, tá ligado? A minha vida não é legal, não é legal. Então, como que eu transformo essa imagem para o Instagram, por exemplo, para tornar a minha vida legal? E aí, nesse processo que muita gente tem que fazer para ser... Então, mas por que você precisa transformar a sua vida? Eu Porque que... a minha vida é chata. Não, não, não. Mas por que você precisa transformar a sua vida em algo legal dentro do Instagram? Porque as pessoas não querem consumir uma vida chata. Então você vai fazer não aquilo que você quer. Você vai fazer aquilo que as pessoas querem que você faça. É isso que, Beleza. que, que acontece. Assim, então, mas gente... aí eu... Com... Não, todo mundo. Tem muita gente então, que é muito Então, eu pelo menos então. não deixo isso não deixo ser premissa. Sim, sim. Assim, quando eu quero, eu faço story. Quando eu não quero, eu não faço. Quando eu quero postar uma foto com a minha filha, eu posto... Essa obrigatoriedade, ela por muitas vezes ela engessa. E faz com que não haja personalidade, não haja espontaneidade, não haja verdade naquilo o que está é sendo feito. Funciona, né, mano? Isso eu que é entendo. o mais bizarro. As pessoas eu mais entendo. calculadas e mais programáticas e mais. Eu entendo que e... funciona. São os, são os que atingiu um topo. Tipo, o topo é. O Re... topo é fake. O topo é fake. O topo é fake. O topo é muito fake, cara. O topo é fake. Isso eu concordo contigo.